Tá. Bom, boa noite a todos e a todas. o que eu estou vendo aqui já está no ar. Hoje, segunda-feira, estou de volta aqui à apresentação do, da nossa roda do CCV o Centro Cultural Esperança Vermelha. Estamos nesse momento de pandemia, então... A roda de hoje, ela é transmitida diretamente de casa, via streaming, né? Mas a gente não vê a hora de poder se encontrar novamente no CCV, né? Onde a gente fazia nossas rodas. Por enquanto, a gente vai fazendo de casa, para manter a nossa programação funcionando. É, a guida tem sido a nossa âncora, tem tocado as rodas toda semana, mas, nessa semana, é, a gente escolheu entrevistar a Guida, né? Ela é a estrela da noite de hoje. E, então, portanto, eu fui recrutado novamente para estar aqui como âncora e matar a saudade das nossas transmissões aqui. É, bom, boa noite, Guida. Boa noite, Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem? Muito frio por aí? Friozinho, muito frio. Friozinho, né? <risos> Aqui está bem frio também, na Vila União. E, bom, a gente normalmente começava as rodas fazendo uma série de anúncios, né? De, de, enfim, mas a gente tá, está com as atividades todas paradas por conta da pandemia, né? Aventura gastronômica, bazar de dó, bebo, enfim. De qualquer forma, fica aí o convite para quem quiser colaborar com o Centro Cultural Esperança Vermelha, quem quiser contribuir, entre em contato, a gente passa o número da conta, você pode fazer uma contribuição, porque, afinal de contas, é, a gente continua funcionando através de streaming, né? Os nossos cursos online, eles seguem acontecendo, e a gente tem também é, as nossas atividades, é, como a Roda, por exemplo, né? E, e os nossos produtos, eles continuam, né? Porque o espaço onde ficava o PCV continua lá, a gente está pronto para retornar a qualquer momento, assim que a gente tiver uma vacina, e, e a gente continua pagando aluguel, energia elétrica, internet, ali é um espaço estratégico, onde a gente guarda muitos equipamentos, e, e a gente ainda utiliza, né? Então, a gente pede sempre contribuição, quem puder contribuir será muito bem-vindo, porque a gente ainda tem esses custos e muitas das atividades de arrecadação que a gente tinha, como, por exemplo, a aventura gastronômica, a gente não pode fazer nesse momento, porque, infelizmente, estamos é, nesse momento de pandemia e de quarentena. Né? Bom, é, vamos conversar aqui, então, hoje, com a Margarida Calixto, a Guida, nossa companheira, é, que tem apresentado as rodas todas as segundas-feiras, mas que hoje é nossa entrevistada aqui. E a gente vai falar um pouco sobre a trajetória pessoal de vida da Guida, e, mas vamos falar também de algumas lutas da categoria dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, a categoria a qual a Guida pertence e onde ela é uma liderança, uma referência da, da luta dos trabalhadores do serviço público municipal. Bom, Guida, boa noite. Eu queria pedir para você, inicialmente, é, que você começasse falando sobre a sua trajetória de vida, né? Como foi que você chegou a Campinas, sua família, e eu sei que a sua mãe tem uma história de luta muito bonita também, né? Então, queria que você falasse um pouco disso e como que foi a sua formação, como que você despertou para a militância e, e adquiriu consciência política, né? Como é que você chegou até aqui é, e até se tornar uma liderança importante, uma liderança sindical da categoria dos servidores públicos municipais? Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Adriano. Estou tentando mexer aqui para compartilhar, mas estou perdida. Quando eu estou <risos> coordenando a roda, parece que eu, <risos> eu sei mexer mais. Mas, enfim, é, quero agradecer aí essa oportunidade da gente poder falar um pouco né, da nossa trajetória, da nossa militância. É, enfim. E perguntando, é, falando um pouco né, do, da sua questão, vou, eu vou tentar falar bem rápido, mas é meio difícil, porque são tantas coisas né, que a gente passou na vida. Enfim, mas tentar falar um pouco do que interessa, né, mais pautado aqui a nossa trajetória diante do histórico nosso de militância, né, da minha família e tal. É, eu, eu, bom, eu nasci em 1970, nasci em Santos, na cidade de Santos, meu pai e minha mãe eles eram militantes de base é, do Partido Comunista lá e, e quando eu nasci eu nasci em setembro de 1970 era ano era um ano muito difícil né para os para os militantes né que militavam para uma sociedade melhor enfim que faziam qualquer oposição ao regime militar que fazia qualquer questionamento é, ao, ao regime militar. Então, os meus pais eram militantes de base, não eram né, da direção do partido nada. Eram ali faziam as discussões de organização do bairro, de, de luta, né, por, por condições de vida, enfim. Mas é, a ditadura ela não poupava ninguém, né? Então não adiantava você ser um simples, né, uma, uma um mero apreciador né, das, das pautas populares ou das, pau, ou das pautas de esquerda, não adiantava ser só, só um simpatizante, todo mundo era perseguido. E aí, em 1970, a minha mãe teve que vir para Campinas, né eu tinha só quatro meses, aí a gente veio para Campinas, e, e aí a gente se estabeleceu aqui, depois o meu pai também, o meu pai ainda ficou um tempo lá, né, trabalhando Depois foi trabalhar em São Paulo, na cidade de São Paulo E nós ficamos aqui E a vida da minha mãe aqui, né, a trajetória dela aqui Sempre foi é, como uma liderança de, de bairro, organização de bairro Liderança, ela, ela, ela fazia luta por moradia, luta por, por centro de saúde Luta por escola, luta por creche Ela sempre foi, ela sempre atuou nessa, nessa organização quando a gente morou uma época no Padre Anchieta, ela era a gente chamava de fiscal de quarteirão. Ela era fiscal de quarteirão, uma das primeiras organizações ali. Dali ela acabou se filiando a um partido político aqui, né? Em Campinas em 82 ela foi candidata à vereadora aqui na chapa da Kátia Rigueto, a Kátia Rigueto, que é a mãe da Giovana, uma amiga nossa também, já falecidas ambas, e a Kátia era candidata a prefeita, então você vê em 82, né, uma mulher candidata a prefeita e, e uma outra mulher negra candidata a vereadora, né, enfim, bom, e é, a trajetória da minha mãe sempre foi essa, né, Nessa nessa militância por busca por moradia, luta por moradia, a gente passou várias, né, várias dificuldades. Até que a gente, eh, a minha mãe, ocupou uma área junto com um grupo de pessoas no Jardim Fernanda. E eu estou fazendo questão de falar isso porque é uma questão que está né, muito muito forte para mim essa semana, que é essa que, é essa questão da luta por moradia, né? A minha mãe, a gente, nós ocupamos uma área lá no Jardim Fernanda assim, E eram aquelas ocupações mesmo, bem precárias mesmo né? era, Primeiro era barraco de lona Depois a gente fez um barraco de tábua, né? de madeira Mas eu lembro que naquela época Logo que a gente ocupou ali no Jardim Fernanda Nós ficamos alguns meses ali nessa época de junho, de muito frio Eu lembro que era na gestão do, do Jacob e do E o Toninho que era vice esse prefeito e o Toninho fazia né é, toda essa acompanhava toda essa questão da moradia na cidade e o Toninho logo é, enfim designou pessoas ali da Coab né da coordenação ali da Coab que foram até esse, o, o local lá onde nós estávamos morando que era uma área bem aberta uma área bem precária sem água sem luz nada bem precário mesmo e aí é, já, já estabeleceu ali algumas relações, conversas, mediações, né? a gente já, nós já faz, fazíamos assembleias, enfim, e eu acho que é, depois de um ou dois meses, já, a Coab já enviou pessoas ali para fazer o cadastro das famílias, cadastrar as famílias, né? fazer todo o acompanhamento ali, enfim, e depois, é, em, em 80... Não, em 90, né? Em 90... É, 90, 91. É, o, na época, o governo organizou o conjunto habitacional Parque da Floresta, que fica lá na região do Campo Grande, né? Então, a minha relação com o Campo Grande começa aí, né? E ele fez um, eles fizeram um projeto que era um embrião, era um cômodo mesmo, um cômodo um pouco maior, né? E um banheiro. E ali colocaram as famílias. Ali no Parque da Floresta vieram famílias do Jardim Fernanda. Vieram famílias da região, do da Vila Moscou, né? E, e algumas pessoas, acho que da região de São Marcos. Naquela época, na Vila Moscou, teve uma enchente, né? Muito forte e essas famílias foram levadas para lá. E, assim, eram, eram eram projetos, eram casas pequenas, não eram casas, eram chamadas de embriões, né? Mas é, como que aquilo deu dignidade para as pessoas, sabe? Óbvio que a gente queria uma casa, queria um espaço, uma, uma moradia digna, né? Mas, enfim, isso não, isso não foi conquistado. Mas aquilo, né? Assim, como que um, um projeto desse é, pode ajudar muitas famílias, né? A não ser despejadas, a não ficar né, nessa situação que hoje as famílias né, do, do Mandelas estão. Então, assim, eu fico pensando todo momento, essa questão da reintegração de posse que está para acontecer com eles, eu fico preocupada, sabe? pensando que oito anos de governo Jonas, ele poderia ter apresentado um projeto para essas famílias, sabe? Então, enfim, essa foi uma parte, né? É, a outra que eu gostaria de, de, de destacar já é a minha, é assim, é, essa também é a minha história, mas é destacar uma, algo da minha formação. É, eu, em 87, eu fui fazer o CEFAM. É, quando eu fui fazer o CEFAM, antes de eu Trabalhava de empregada doméstica numa casa. E a, a, a dona da casa lá, patroa, eu, eu já tinha ensino médio, né? Aí ela falava assim pra mim, ela falava assim, nossa, mas você tem ensino médio, né? E você trabalha né como empregada doméstica? Ela falava assim. E eu, né? Aí eu, é, ela falava assim, ela tinha uma palavra, ela falava assim, um ditado assim, ela falava, ah, nessa terra quem tem meio olho é rei. É, eu acho que você não tem que ficar trabalhando de pegar doméstica, ela fala isso o tempo inteiro na minha cabeça. E ela viu uma vez, aí ela foi no Senaonde, ela viu é, um anúncio sobre um programa né, de magistério que iria fornecer bolsas de estudo para alunos que vinham do, do, do ensino público, né? da escola pública, para fazer o é, um magistério. E aí você, a gente tinha que estudar o dia inteiro, era período integral, era um projeto de período integral, e você recebia uma bolsa. E aí ela ficou na minha cabeça, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Enfim, eu saí um dia, é, meus pais nem estavam aqui, a gente estava naquela dificuldade né, de luta por moradia, minha mãe estava em Santos. E aí eu fui atrás da minha irmã, eu era menor, né, em 87 eu tinha 17 anos, e aí minha irmã foi, assinou o documento para mim, e, enfim, aí eu comecei a fazer é, o magistério. Fiz o magistério, né, uma, recebi uma bolsa, né, ou seja, uma política pública né, do Estado, uma, uma bolsa de estudo que era um salário mínimo, e eu, é, eu fiz o magistério. Na, naquele período que foi muito que foi muito importante, né, a minha vida, conheci ali professores muito engajados, né? E isso foi também um marco também bastante bastante importante. É, e, e aí só vou, eu não sei se já entrou, se né? eu já respondi toda a sua pergunta, mas só para terminar essa primeira o parte. CEFAM sempre foi uma escola de muita atividade política, né? Todo mundo Muita, muita gente que eu conheço da luta política, principalmente da educação, passou pelo Cefã, né? É. Impressionante, eu né, Eu fui da primeira turma do Cefã, né? Eu fui da primeira turma. A gente não tinha nem aquele prédio lá, que foi feito... Tudo... Aliás, a gente fez luta para fazer aquele prédio, né? Eu lembro que teve uma vez que o Quercia veio visitar o... aqui Campinas, nós nos organizamos com cartazes, fomos para lá, reivindicar o prédio. A gente faz... eu, eu estudei ali no Sebastião Ramos Nogueira, ali no São Bernardo, que é a escola ao lado, né? que era ali que funcionava o Cefã. E o Cefã foi uma escola assim, maravilhosa. Hoje eu tenho é, amigos ainda, a gente mantém as... o, o grupo de amigas aí do, do Cefã, é, que foi o um marco da minha história mesmo. Os, os, meus, os meus professores, assim, é, foi, um... foi uma coisa assim, muito, muito é, única né? na, na minha vida. Então, enfim, por, por isso que o Cefã... Não faço questão de falar, falar dessa importante política pública. Né? É, e aí, em, em, em 96, em 96, né, nós já estávamos já morando lá no, no Parque Floresta já há um tempo. Em 96, é, eu prestei o concurso público para a prefeitura. E lá, é, e, nesse, e nesse ano, quando eu prestei o concurso público, a gente. Aquela toda insegurança, que as pessoas falam ah, vai concurso público, é só para validar a gente que já está lá, aquela coisa toda, né? Na época, o meu companheiro falou assim Não, vá fazer, não importa, faça o concurso, preste E eu fiz o concurso e passei é, E aí foi muito engraçado também Porque eu passei, eu entrei na prefeitura Eu tinha, assim, a, o, o, o concurso público também veio num momento assim, muito duro da minha vida, né? É, em 91 em 97, no, me no mês de outubro de 97, eu perdi o irmão, que foi assassinado lá no, lá no Parque Floresta. E a gente tava assim, estraçalhado, né? Minha família toda. Aí, quando fez um mês da morte dele certinho, eu recebi o telegrama chamando eu para trabalhar. E assim, numa condição de vida muito difícil, muito precária, sabe? É, e com todo aquele sofrimento ainda, né? Que a gente passava ali. Porque a, a vida é, inicial ali no Parque Floresta foi muito difícil, né? É, questão econômica, um bairro que quase não tinha nada. Minha mãe fez muita luta ali, ali naquele bairro por conta é, da questão de creche, da questão é, do, do centro lá de esporte que tem hoje, que chama Jorge Mendonça, o centro de esporte. O centro de saúde leva o nome da minha mãe, né, porque ela também, ela, na época ela, ela tinha câncer e ela ia, ela ia deitada no carro, participar das reuniões na prefeitura, brigar, reivindicar lá que o centro de saúde fosse inaugurado, que levasse médico para lá, que aquela população precisava. Enfim, então a gente tinha um histórico ali de muita luta, é uma relação, né, assim, de muita, de muita luta, e ao mesmo tempo acontece isso com o irmão, sabe, era uma, uma coisa muito difícil, né para nós aí um mês que a, que a gente estava né, nesse luto aí veio a carta da prefeitura me chamando que eu tinha passado no concurso público que era para eu né, é, né, comparecer na prefeitura e demonstrar se eu queria assumir a vaga ou não então é, aí, aí ali também foi um marco né foi um, foi um marco assim de luta um marco assim também na minha vida né é, Aí eu, eu tomei posse. Eu tomei posse logo em janeiro. Isso foi em novembro que eu recebi a carta. Eu queria trabalhar logo. Eu precisava trabalhar logo. Precisava. Condições de vida muito difícil, né? Precisava é, tanto emocional como econômica. E aí eu fui trabalhar. Comecei logo em dezembro. Comecei numa creche que era perto daí, onde eu morava, que chamava, que chama é, lá no Jardim Rossi, no Amélio Rossi. Fiquei praticamente quatro meses lá e logo saiu remoção, aí eu fui para a creche do Parque Itajaí, que é do lado da minha casa, é bem pertinho, e aí eu queria também contar uma história, né, que como começa a minha organização, a minha, é, organiza a minha é, luta, né, no movimento sindical, né, como que dá também esse, esse processo, assim, eu, eu tinha, já tinha todo o histórico, né, da, da, da minha mãe, da, do meu pai, eu falo mais da minha mãe, porque ela era mais, né, e eu sei porque que também ela era mais, tem todo o contexto de ser uma mulher negra, né? Então, eu tinha todo esse contexto já, mas é, eu, não, eu, não, eu não tinha referência da luta sindical, assim, né? Eu tinha referências de, de históricos, mas na minha casa não, tinha referência da minha mãe como uma líder comunitária, uma, né? uma, uma, uma mulher que fazia luta ali no bairro, por, enfim... E aí é, eu estava na creche, foi na época, foi 98, aquelas greves do Chico Amaral, né? 98 e tal. Na época do Chico Amaral, que a gente estava no. Eu tinha acabado de entrar praticamente, mas a gente já estava com salários atrasados, o Chico não pagava salário, atrasava e tal. E tinha os nossos companheiros, as companheiras hoje, né? A Cleusa, a Cláudia, o Carlinho falecido, o Sandra Dralia, enfim, vários Chico que eram os dirigentes sindicais. E aí eu lembro que teve uma greve, né? Logo teve uma greve. E aí eu nova na prefeitura, não sabia como que era isso, né? Aquela coisa. Aí eu eu não fui para greve. A minha creche não tinha ido, quase ninguém, né? Eu não fui para greve, fiquei lá. Aí para quem conhece a Cláudia Dalina monitora, né, ela, ela entrou, né, aí a turma falou, o sindicato tá vindo aí, aí ela entrou, não sabia, né, e ela morava na, na rua atrás da minha casa, ela entrou com papel na mão, quem, assim, quem conhece a Cláudia hoje sabe que a Cláudia é um doce de pessoa, né, mas aquele porte dela grandão, assim, né? aquele mulherão, né? aquela mulher negra, assim, aquele negro. ela entrou assim, aí entrou na minha sala, tava eu, uma, uma, mais uma outra amiga, e, e sempre criança praticamente porque as mães não levaram por conta da greve e tal aí ela ela pegou o papel falou assim, ela pegou né o papel que ela tava na mão falou assim para a gente bom é, eu quero falar com vocês aí eu olhei né a ela, já que vocês é, não querem fazer greve não querem estar no movimento com a gente lutando né pelas nossas condições de trabalho pelo direito ao salário que a gente tem, eu quero que vocês assinem aqui, que vocês vão abrir mão, se, se nós alcançarmos qualquer vitória, vocês vão estar abrindo mão do aumento, do... Aí aquilo assim, cara, eu olhei para cara dela, eu falei... Meu, aquilo assim, caiu uma bomba na minha cabeça, sabe? Aí outras pessoas entraram no meio, começaram a falar com ela, tiraram, né, me tiraram daquela situação... Aí eu fui para casa. Eu não dormi aquela noite. Eu não dormi aquela noite. Aí, no outro dia cedo, estava eu e essa minha amiga lá no passo Municipal, fazendo filha indiana, né? ocupando as ruas de Campinas e a Cleusa com o microfone na mão, sabe? Fazendo E ali a gente andava, andava, né? No centro a cidade, assim, o dia inteiro andando, andando. E... É, e de lá para cá, <risos> eu não consegui mais né, falhar em, em greve nenhuma, né? mesmo é, em greves que foram né, do, do governo Toninho Zaleno, eu participei, enfim, eu estava sempre ali é, na luta, né? sempre ali junto com os trabalhadores. E lembro que essas greves da época do Chico Amaral foram tão importantes que a gente conseguiu, inclusive, é, reduzir a jornada né, de Trabalho nosso, nós tínhamos uma jornada de 40 horas semanais. Lá atrás era 44, desceu para 40 e depois nós conseguimos, né? É a jornada de 36 horas, coisas, né? Que é, vários sindicatos hoje não né? Várias... tem, né? Pouquíssimas categorias conseguiu essa. essa... Essa vitória. Então, é, e dizer também, só para terminar para você, né, porque eu já falei demais, assim, é, como que o concurso público fez a diferença na minha vida também, né? Depois que eu prestei o concurso público, é, é um cargo, né, foi. foi foi para o cargo de monitora né, de educação infantil, depois que eu prestei esse concurso público, como que estar no serviço público também né, me deu dignidade, ou seja, foi com políticas públicas, né, por isso que não me entra na cabeça também é, um servidor público, alguém que entra nesse, nesse, nesse, nessa conversa fiada, né, que o Estado tem que ser mínimo, né? ou seja, é, o, o, o concurso público, da dignidade, e eu falo, porque assim, essa história não é só uma história minha, né, às vezes eu tenho dificuldade de ficar falando, sabe, dessa história, porque fica parecendo que eu tô me autopromovendo, e que não é isso, entendeu, e eu eu tenho essa dificuldade, né, que é uma dificuldade moral besta, mas assim, é, eu tenho, porque eu quero que as pessoas entendam que essa história também não é minha, várias mulheres passaram, igualzinho eu passei, com histórias muito semelhantes, né, e que o serviço público, principalmente para as mulheres, e a maioria, que a maioria de nós que somos mães solo, né, mulheres negras, é, como que o serviço público nos dá essa dignidade da gente poder, enfim, continuar a nossa trajetória cuidando das nossas famílias, né, é, garantindo a nossa vida. Né? Então, é isso. Acho que eu respondi, né, Triana? Bom, deu, com certeza eu, é muito bonita a sua história de vida da sua família toda né? e algumas pessoas eu conheço, tive a oportunidade de conhecer e eu fui viajando aqui enquanto você falava tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui também se emocionou junto e muito bonito uma história de muita luta e você falou aí das lutas dos servidores públicos e eu me lembrei da Fafá, né saudosa Fafá que não está mais entre eu nós, mas que também era uma, uma personagem aí nesse, nesse momento histórico, né? junto com Cleusa, com Sandra Lia, com o Kiko, com todas as pessoas aí. Eu tenho uma história, rapidinho, eu tenho uma história para contar Conta da aí. Fafá. Aliás, tem várias histórias com a Fafá. Todo mundo tem alguma história com a Fafá. Mas eu tenho com a Fafá e com a Cláudia. Eu lembro de uma vez que a gente estava numa greve no, no Mário Gatti. E eu era aquela pessoa que, né, que ficou O povo fala sobre mim, vai fazer isso, eu tenho que fazer, vai fazer. Isso. Aí eu vou e faço, né? Aí eu ficava lá agitando, falava o povo que tinha que parar, né, que as nossas condições estavam difíceis, que, enfim, conversando conversando os trabalhadores assim. E aí teve uma hora que eu tava bem no, na, na, na, na porta, assim, e tinha aquele pessoal bate pau do governo que vinha para cima da gente. E aí. É, teve uma hora que eu comecei a falar assim e o cara ficou bravo comigo, começou a me xingar. Né? Aí, aquela coisa né? de, de movimento de greve: o sangue esquenta, um fala, tudo rebate do outro lado, aquela coisa toda. E isso, o cara veio, veio assim para querer passar na porta. A gente só estava ali parada na porta. O cara veio para passar assim. As meninas, a Fafá e a Cláudia, eram duas grandonas, né? e eu pequena, eu dou metade delas. Aí, na hora, as duas só se encostaram, assim, uma encostou do lado da outra, sabe? O cara voltou na hora, assim, eu falava assim, tá vendo? Mexe comigo, que eu coloco a papá para me defender. Elas não fizeram nada, elas só, elas só encostaram uma... Gente, era uma sintonia. Que liderança aqui, sabe? Aquelas meninas, nossa, que liderança. E ela pegava aquele microfone e falava, meu povo, minha pova, vamos fazer luta. Nossa, assim, eu... Aí eu, aí eu falava que eu não ia mais em lugar nenhum sem a Fafá, porque senão o povo ia me bater. Que eu era poder pela Fafá. Mas ela, okay. tinha muita saudade dela. Ela já, já tinha esse cuidado de, de é, flexionar os gêneros desde aquela época. Essa discussão ainda nem estava em, em, na crista da onda como está hoje, né? E, mas era uma figura Fafá. Esse ponto da. Da, da história que você contou, da sua trajetória. É, a partir desse ponto eu começo a, a me recordar, porque aí foi o período que eu te conheci, né? Então de lá para cá eu conheço pelo menos é, algumas partes da, da sua trajetória, né? Antes eu realmente não sabia tudo e, e foi muito interessante te ouvir aqui. É, e é legal a gente ter essa noção, né, e a gente entende como é que a pessoa se formou e, e, enfim, muito legal. E eu, a gente se conheceu nas Assembleias do Orçamento Participativo, né, Guida? Eu lembro que eu fui eleito no, no, na temática de cultura e você foi eleita na temática dos trabalhadores do serviço público. Então, a gente se, via, se encontrava muito nas reuniões do, do, do Conselho do Orçamento Participativo e fizemos muitas lutas juntos no, no COP, né? E, mas a primeira vez que eu te vi, pelo menos que eu me recorde, assim, foi justamente falando na Assembleia do Orçamento Participativo dos trabalhadores do serviço público. E, e, inclusive, eu lembro que eu cheguei lá e eu comecei a perguntar sobre quem eram os candidatos, e você era candidata a ser a conselheira do, do OP, e eu me lembro que eu votei em você naquele momento. E de lá para cá, a gente andou junto em, em muitos lugares, somos da mesma corrente, do mesmo partido, e você me, me apoiou quando eu fui candidato a vereador, coisa que eu teria oportunidade de, de retribuir agora, e é só a base social, no, no, no, você é minha dirigente sindical, né? porque também sou servidor público. Aliás, para quem não sabe, já atuei muitas vezes como segurança também da Guida, porque como ela é muito briguenta, né, mas é baixinha, <risos> muitas e muitas vezes em assembleias, em momentos de maior tensão, é, eu me posicionava ali por perto da, da Guida quando ela estava comprando algumas brigas e, e apontando o dedo na cara de algumas pessoas, né? <risos> E eu lembro que eu, eu tinha essa estratégia de estar sempre por perto ali, né? No, no mínimo, a gente ia apanhar junto, né, Guida? <risos> Enfim. Mas eu, a partir do, do, das lutas sindicais, eu comecei a acompanhar um pouco a sua trajetória, né? É, eu acho que é legal que você falasse, para quem está te acompanhando agora, é, das lutas das monitoras, né? Você quando entrou no serviço público, entrou como monitora, e as monitoras são uma categoria é, muito combativa, e nem sempre são lembradas pelos gestores, né e mas cumprem com um papel que é fundamental. né Minhas filhas, por exemplo, tiveram grandes monitoras na, na trajetória delas, e com um papel... É, inclusive pedagógico para a formação delas, pessoas que eu tenho amizade inclusive até hoje, né? E, e as monitoras são fundamentais na, no, na educação infantil. É. E, e te, elas têm uma pauta muito específica e fazem muita luta nessa cidade, né? Queria que você falasse um pouco disso aí, quais são as lutas que vocês estão travando e, e o histórico também da categoria aqui na cidade. Bom, é, eu fiz o concurso né, para monitora é, de educação infantil. Esse cargo já, hoje não é mais monitora, mas a gente ainda acaba mantendo né, o nome. Né, é, na, na época do, do Hélio, né, ele colocou o cargo em extinção e, e mudou o nome, né, a nomenclatura, que agora são agentes de educação infantil. É, assim, a gente tem, a gente tem, tem muito... Fizemos muita luta, né, assim, luta, que eu poderia fazer dois recortes, é lutas por local de trabalho, né, na organização nossa por local de trabalho e lutas mais gerais mesmo. Uma das principais lutas que as, que as monitoras fazem, é, do, do, é, que passa pela organização de local de trabalho e também pela luta geral, é mudar... É, é lutar pelo, pelo, pelo conceito do que é ser monitora, do, do que é ser o papel, o que é o papel da educação infantil. Eu acho que o fato da gente de ter um olhar para a educação infantil, um olhar equivocado, também contribui muito para que os gestores né, é, vejam esse cargo como um cargo é, que, não, que não mereça ser reconhecido. Entendeu? Para muitas, para muitos gestores aí, eles entendem que educação infantil não é um espaço que a criança, é, um espaço de direito, né, e um espaço de produção da cultura infantil. Eles não, não entendem isso. Eles, eles entendem que é um mero espaço para se colocar ali, né, que o Estado tem, que o Estado faz o um favor e garante para famílias de mães trabalhadoras. É isso que eles entendem. As monitoras, antes de eu entrar na prefeitura, elas já faziam luta há muito tempo, porque elas eram da assistência social, elas estavam alocadas na assistência social, não tinha esse caráter né, de um espaço de educação, um espaço educativo. Foi na, na gestão também, na gestão do Jacob Itar, né Toninho, com o Brian, que era secretário, que o Brian vai, é, retira né, as, as creches de educação infantil, as creches, né? E aloca elas dentro da pasta da educação. E aí elas... Esse ato é um ato que não era pouca coisa, né? Era para simbolizar isso, simbolizar que agora, ó, agora vai ser o um espaço de educação, né? O um espaço educacional. É óbvio que também o é um espaço da assistência é um espaço de educação, mas não, não tinha essa finalidade, né? Enfim. E aí... É... Quando ele faz isso, tinha-se, na época, até ouvindo o Brian há pouco tempo, tinha-se, na época, esse interesse de, de complementar, assim, para além de fazer esse movimento, de tirar as, as creches da pasta da assistência e colocá-las né, na, na educação, tinha esse interesse também de fazer a valorização de, dessas profissionais. Né? Porque, veja, na LDB, ela fala o seguinte, que a, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Como é um espaço de educação, quem está lidando diretamente com as crianças, ela cumpre essa função de educação. Educadoras, entendeu? Então, quem está lidando com essa criança, ela tem essa função específica. Aí, o que, que as prefeituras fazem? E não é só em Campinas, fazem né? quase no Brasil todas. Algumas cidades, a gente conseguiu reverter isso. Elas colocam uma profissional só revestida do papel educacional, que é uma professora, e, o, e, a, e as demais elas colocam como apoio, né? Dizem, né, que é como um apoio, mas não tem como ser só apoio, só, só mero apoio, porque a educação infantil, ela é, uma, ela é uma etapa, né? Ela é, ela é um momento, é, é uma educação especializada, ela é um espaço especializado de educação, né? Então, quando você tá cuidando de uma criança, você tá Limpando o bumbum dela, você está dando banho nela, você está dando comida, ensinando ela, estimulando ela a andar, estimulando ela a aprender a falar, né? na interação, estabelecendo relações com os amiguinhos, você está educando essa criança. Então, isso não tem como você falar que monitora só cuida. Não existe isso. Porque se monitora só cuidasse, o que, que ia acontecer? Nós íamos deixar uma professora com as 24 bebês, ou 30, ou 28. Crianças do agrupamento 2, que é esse, esse é o módulo, né, número, né, ou 24 ou 28, sozinhas, sozinhas com essas crianças, e não tem condição disso, não existe isso. Então, todas têm que, têm que fazer o quê? Todas têm que planejar, todas têm que discutir o papel, que, a, que nós, enquanto educadores, né, as relações, é, fazer o registro, fazer a discussão do projeto político-pedagógico, não tem como isso ser feito só pela professora, isso é um papel, uma função que está ali, né, então quando você brinca, quando você conta história, quando você canta, quando você faz dormir, você estabelece, você educa, cuida, isso faz parte da educação infantil, isso que é né, o objeto da educação infantil, aí vem os gestores e olham para isso e acha que, e, e menosprezam isso, isso, Adriano, ultimamente tem me causado tanta irritação que se eu pegar um cara desse num debate, acho que é capaz de eu estraçalhar, porque eu já estou cansada de falar isso. Então, e aí, tipo assim, é, aí, isso é um diálogo que eu faço, inclusive, com as minhas, né? Com as minhas pares, com as minhas parceiras. Muitas vezes a gente fica tão irritada que muitas vezes elas falam assim, ah, também não vou, não vou, vou fazer mais, é, não vou mais é, fazer o pedagógico, mas não tem como, entendeu? Você vai dar banho? Você está fazendo pedagógico. Você tá limpando o nariz? Você tá fazendo pedagógico. Você tá, né? A criança tá... É, é... Você está estabelecendo ali relações, ela tá tendo interação com, teu, com, com o corpo dela, com cuidado, nas brincadeiras, vamos recolher os brinquedos. Ela tá tendo noção do espaço. Assim, gente, e é um lugar extremamente rico, rico, rico. rico. Gente, olha... Eu recomendo para todo mundo o espaço da educação infantil, e ainda mais aqui em Campinas, sabe? Eu. eu as nossos profissionais assim, são pessoas maravilhosas, pessoas comprometidas, enfim. E aí, é, essa, essa, essa, essa é, uma, é uma questão. E também tem a questão também pejorativa de olhar a assistência. Também tem isso, né? Quando você fala a assistência, você acha que a assistência social é um espaço de política pública para miserável, e não é isso, né, assistência social é um espaço importante que o Estado é obrigado a garantir direitos, né, inclusive que está na Constituição Federal, tem que estabelecer políticas públicas, né, que tem que ser efetivadas através da assistência social, e não é para pobre miserável, né, então, é isso é uma coisa que a gente luta muito para romper, né? Com, essa, com esse olhar pejorativo para a educação infantil. É um espaço fantástico, você produz muita coisa, sabe? Enfim, é um espaço de produção da infância, é um espaço é, de construção de relações para o resto da vida. São crianças que vão... Se, se você é, garantir esse direito, as crianças vão crescer muito mais fortalecidas. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Enfim, e a nossa... Essa é uma questão que marca muito a luta das, das monitoras. É, e aí, o que acontece? Como nós fazemos a luta pela carreira das monitoras, é, no governo Toninho Zalemi, o que, o que a gente conseguiu avançar ali foi a, a discussão da, da redução de jornada, né, de jornada de trabalho. Enquanto nós já tínhamos conquistado, na, n, nas greves anteriores, a redução de 36 horas, na, no governo Toninho Zaline nós conquistamos 32 horas, né? É, nós conquistamos, né, na época do plano de cargos, nós fizemos vários projetos piloto, e, é, creches que fizeram é, períodos ali para estabelecer os horários, para fazer né, experiências que dessem certo e deu muito certo nós conseguimos ir na, ir na greve de 2004, nós conseguimos colocar isso no plano de cargos, que não estava, né? na 12.012 não estava, tinha um acordo né, da, da gestão, né, da administração ali, conosco já tinha reduzido a jornada, mas aí a gente, numa greve de 2004, inclusive eu subi na, campanha, na, na mesa de negociação, e nós conseguimos é, firmar ali que, que ficasse no plano de cargos SM. Essa redução é de jornada Então também foi uma luta muito grande Mas a nossa luta continua ainda Porque a gente quer conquistar a carreira A gente entende que temos todas as, as condições De ter uma recepção jurídica do cargo né? Que é um cargo de magistério Como eu falei, não tem como você separar isso é, E tem, Temos várias cidades que já, que já conquistaram São Paulo o maior município do, do país e conquistou né, e conseguiu, temos outras cidades, Curitiba, Diadema Diadema conseguiu isso também, foi no governo do, do Felipe, lá do PT, foi uma, uma das pautas que os, os nossos companheiros lá, que estão lá, conseguiram no sindicato de lá, essa essa discussão da carreira né das monitoras, elas serem recepcionadas no quadro do, do magistério, e nós estamos concluindo essa discussão no, no programa de governo agora do Pedro e da Edilene Santana, vamos ver se a gente também avança mais nessa luta, né? na, na luta aí das monitoras, na construção da sua carreira. Não estou ouvindo. Legal, Guido. Eu convivi com muitas monitoras ao longo da minha vida, porque eu, quando eu estudei pedagogia, é, muitas das alunas que faziam pedagogia comigo eram também... É, monitoras na, na educação, né, porque tem isso, são pessoas muito qualificadas e, e, e que cumpram, é difícil separar, né, o, o cuidado do, da, da educação, cuidar do educar, né, não tem como separar, né, as coisas acontecem ao mesmo tempo, e assim como a monitora educa também, a professora também cuida, né, ela não, não fica só educando, Cabe a ela também o, o cuidado, né? Pelo menos no, de tudo que eu pude observar e nos estágios que eu fui, que eu fiz, né? É, foi o que eu sempre, sempre acompanhei. E com as minhas filhas também, principalmente, né? Guida, é, para quem pegou a nossa conversa aqui pela metade, hoje nós estamos fazendo uma roda de conversa do CCV. Hoje a Guida não é... A âncora, ela não está fazendo a mediação da roda, porque hoje ela é a convidada da roda, e eu estou aqui hoje matando a saudade de vocês, porque, para que a Guida fosse a entrevistada, então, eu fui resgatado para estar tá aqui como mediador hoje. tá? É, a nossa conversa aqui hoje é sobre as lutas no serviço público municipal. A Guida já contou um pouco da, da trajetória dela, de como que ela adquiriu consciência política e como que foi que ela se tornou uma trabalhadora de serviço público, falou um pouco das primeiras lutas que ela participou, falou agora a última questão sobre é, a luta das monitoras, ela que também é monitora e é uma categoria de muita luta aqui na cidade. E, e eu queria saber da Guida agora, uma outra pauta que está muito é, movimentada, né inclusive recentemente, foi votado uma mudança na, na alíquota, né, o percentual de desconto é, dos trabalhadores no Serviço Público Municipal, é, desconto da aposentadoria, né, do CAMPREV, que é o nosso instituto, é, esse percentual foi alterado, né, o, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra, a, outros vereadores e vereadoras de esquerda, né, o, acho que o Gustavo Peta e a Mariana Conte também, mas... É, por maioria, a base do governo Jonas aprovou essa mudança na, na alíquota. E, e o Jonas tem retirado o dinheiro da, do nosso instituto. Né? É, então, a Guida, que também atua, está afastada agora, né? mas atua também no, no conselho do CAMPREV, queria que a Guida falasse um pouco para a gente também dessa luta, aí, quais são as pautas que estão... É, Rolando, sei que teve uma conquista aí que a gente pode comemorar, né? Queria que a Guida falasse um pouco sobre isso. Bom, é, sobre o Campreve, o Campreve, ele acabou também entrando, né? Porque é uma pauta nossa, né? Dos servidores municipais. Em 2016, a gente foi pego de surpresa, de uma, de um, da noite para o dia, assim, a gente recebe que num dia à noite a gente recebe a informação que o, o prefeito tinha enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal que iria é, retirar dinheiro do fundo previdenciário, né, do Campo Prev e colocar no, no caixa da prefeitura. E aí, é, isso na hora, a gente já sabia, eu já sabia, a maioria da categoria não sabia, a categoria, nem muito, boa parte da categoria nem sabia que existia, que existia esse Instituto de Previdência, né, o Campo porque os governos mantinham isso, né? não era interessante, porque o Campreve, ele foi organizado em 2004, no governo da Isalene, ela moralizou a situação do Campreve, né? quem pagava a aposentadoria de todos o servidor público era, era descontado os 11%, quando a Isalene entrou, nós não tínhamos mais instituto de previdência, na época do Magalhães Teixeira, ele extinguiu o nosso instituto, ele pegou o dinheirinho que nós tínhamos na nossa conta da aposentadoria, mais os, mais o patrimônio, né, os imóveis e imóveis que a gente tinha, bens, ele, ele vendeu tudo e colocou incorporou tudo no caixa da prefeitura, falasse assim mais mais fácil para o povo entender. Incorporou tudo no caixa da prefeitura. E, e isso é ele aí ele colocou que a prefeitura iria assumir agora as futuras aposentadorias. Isso estava causando, né, um, um uma grande, um, um grande prejuízo, né, porque tinha que a prefeitura desconta os 11% do servidor, né, na época era um pouco menos, descontava, mas a, a complementação quem sempre teve que fazer era a prefeitura. Bom, é, e aí a Sarine vai e vem e faz o... e faz o... e, e institui o Campreve, né, ela, ela organiza o Campreve, então dali, né, de 2004 para frente, é, o... Aque, aqueles recursos todos vão ficar numa conta específica, né, que é o fundo de previdência. Quem entrou na prefeitura antes né, daquela data é, iria continuar pagando né, os, os 11%, a prefeitura pagando 22%, mas aquilo não era necessário para poder... É, não era, não era, aquilo não, não era suficiente para poder pagar as aposentadorias. Então, a prefeitura tinha que fazer uma uma complementação. Nada mais justo porque ela pegou e ela extinguiu o nosso Instituto de Previdência lá atrás. Então, ela assumiu para ela esse ônus, né? Então, é... aí que que vem em 2016, né, no final de 2016, novembro, vem vem o Jonas e querer fazer a mesma coisa, retirar. Então, ou seja, ela, ela moralizou, separou, né? Vamos daqui para frente vai ser certinho agora, né? Aí ela vem, ele vem, olha aquele dinheiro que tá lá, né? Que o dinheiro foi colocado, né, para para render tal, e aí olhou e queria pegar novamente. Aí a gente, nós fomos avisado, né, pelos nossos vereadores de oposição, né, vereadores que estão comprometidos com a categoria. O Pedro Torinho foi um que fez vídeo na hora, saiu denunciando. Aí no outro dia, cedo, a Câmara Municipal tava lotada de servidores. O servidor faltou no dia de trabalho, faltou. Foi assim, todo mundo faltou e foi para lá. Nós ocupamos. E foi aquela coisa, aí é, a partir daquele momento tiveram algumas ações judiciais e teve uma ação judicial que ela, que ela foi vitoriosa, que foi a ação do sindicato, dos, dos trabalhadores da Câmara Municipal. Esse sindicato tem sido o um verdadeiro parceiro nosso até hoje. Agora é o Luiz que está lá como presidente, é, é parceiraço né, na defesa do campo prévio com a gente, fiscaliza, nos ajuda, nos apoia, enfim. E ali a gente começou a fazer a luta, né? Olha, não dá mesmo para a gente ficar quieto, vai querer, né? Até porque o campo Campreve, a lei dele, você é uma das leis mais democráticas nacionalmente, ela é referência nacional, porque a diretoria é eleita, né? Só o presidente que é indicado, mas a diretoria, os três diretores são eleitos. Dos 12 conselheiros do Conselho Municipal de Previdência, sete são eleitos. São dois, é, dois aposentados e cinco da ativa. O conselho fiscal são quatro eleitos. Dois, são cinco no, no total. Só um é indicado. Indicado e não é indicado pelo governo, é indicado pela associação de contabilistas. Então, quer dizer, é uma lei muito, é, muito ampla, democrática, é uma lei que consegue manter, se a gente conseguir... Trabalhar consegue manter uma fiscalização efetiva. O, o que acontecia? Nas outras gestões, os caras não, não divulgavam isso, então, tinha envolvimento de poucos servidores nas eleições, e ali eles controlavam, faziam o que eles queriam, né? E aí, é, os, os conselhos anteriores trabalhavam com uma certa dificuldade, porque né era uma coisa muito... Né, não, era, não era a pauta do momento, né? Então, tocava, né? E ia, ia tocando as coisas ali. Quando houve esse movimento, a categoria despertou. Falou, se a gente não tomar conta do nosso dinheiro, né, dinheiro a gente não vai conseguir aposentar. E aí teve, teve todo aquele levante, que eu participei ativamente, e, ali, e logo em seguida teve a eleição para o conselho. E eu me inscrevi e fui eleita. Foi uma, uma eleição histórica, porque a maioria das eleições eu já tinha é, participado de uma, de uma eleição an anterior. E eu fiquei como primeira suplente. Dessa eleição, eu ganhei em primeiro lugar uma quantidade de votos assim que nunca ninguém nem viu. Até eu estranhei. Parcipei da, da apuração, achei, né? Porque foi. Parece que foi Quatro? 1.800. Parece que foi 1.850 votos, uma coisa assim. Foi algo assim. Nesse. É. Nós. Eu, a, o, <risos> eu a, a, a Marisa e a Cristina, né? Que compomos uma chapinha ali, né? Que não era chapa, né? Era um grupo ali. Que, tá, que estávamos no mesmo campo para defender o Instituto de Previdência. E dali continuou a nossa luta. Fiquei todos esses anos lá, não foi fácil, né? enfrentamos fizemos vários enfrentamentos, tanto na primeira gestão ali do campus, como agora na segunda gestão do Marionaldo. Né? É, a gente tem feito muito, muito enfrentamento. O governo não tem respeito pelo Conselho de Previdência, ele tenta a, a todo momento desqualificar, é, tomar medidas sem passar pelo conselho, ali a briga está tá ferrenha, temos, temos hoje ali vários companheiros é, que fazem enfrentamento, ali alguns companheiros que fazem enfrentamento, assim, bem, né, bem interessante ali, e a gente, e, e hoje o Campreve é alta, né, porque é, em 2018 começou também é, o Jonas começou a atrasar salário das das aposentadas, e aí elas também se organizaram e estão lá até hoje. todo dia, to, toda vez que tem re, reuniões do, do conselho, elas participam, elas acompanham. Então, é, foi, e foi um momento de muito crescimento, né? Eu aprendi muito naquele conselho, muito, muito, muito. Não é fácil, não é. Porque você, muitas vezes, tem que fazer enfrentamento, você é assediada, você é ameaçada, mas, né? A vida nunca foi fácil para a gente, né? Então é mais um espaço aí de, de briga. É, aí o que aconteceu? Em 2000, quando ele utilizou o dinheiro do superávit, né? Que ele pegou a, aquele dinheiro do fundo de previdência, né? Do fundo previdenciário e colocou no fundo... É, e utilizou para pagar né, o, o salário. A gente entrou com uma ação. O sindicato da, da, da Câmara Municipal em Petro, uma ação e essa ação foi vitoriosa. Chegou até lá no STF. E aí, aí, o que aconteceu? É, logo depois, quando começou a atrasar salários, o, o, mesmo com a decisão que não poderia usar, mas, aí o, o prefeito deu ordem que era para usar, que ele não repassou né, o salário para pagar os aposentados, e aí é, se utilizou novamente esses recursos. As aposentadas se posicionaram contra, elas falaram que isso era errado, mesmo sabendo que iria pagar... Os, né, o salário delas, os, os benefícios, mas ela sabia o que estava errado, porque né, o risco que estava correndo. E aí é, ele utilizou esses, esses recursos. Bom, agora, no ano de 2020, ele, é, como era o prazo para ele devolver esse dinheiro, né, que a própria Carmelo Lúcia é, definiu isso né, deferiu isso. O que, que ele, ele fez? Ele foi e se utilizou novamente, mesmo após a decisão que não poderia mais utilizar. Ele utilizou de, de novo desses recursos. E quando foi agora, em 2020, ele foi estabelecer, junto à Câmara Municipal, um prazo para pagar, que foi tal dos 200 meses lá que a gente falou. E ele e a, e a Câmara aprovou, né? Os, a, base, a, a base de apoio dele aprovou isso. Bom... Aí, quando mandou isso para a Secretaria de Previdência, a Secretaria de Previdência a volta e fala o seguinte, olha, ele, é, ele só pode parcelar aqueles primeiros recursos que ele utilizou em 2016. O que ele utilizou após isso, ele não pode, porque já tinha uma decisão. E nós falávamos isso, nós brigamos no conselho, enfim, fizemos nota, assinamos contra, né, nos posicionamos e tal, e mesmo assim, muitos ali falavam que a gente era louca, que, e, que isso não, não tinha nada a ver que, que o governo poderia usar Enfim, a gente falava que não, que não, que não Agora, esse ano A Secretaria de Previdência decidiu que ele tem que devolver Parte, parte desse dinheiro Imediatamente são, Que não pode parcelar São 40 milhões, olha só dizer, aí vai tirar mais uma vez Do caixa da prefeitura, porque da onde que ele vai tirar? Né? É do caixa da prefeitura Não é do, do caixa dele, pessoal tinha que, ser, tinha que ser do caixa dele, pessoal Mas não vai ser do caixa dele e aí, é, aí, aí e qual é o movimento que ele vai e faz? Né? Aí ele vai na imprensa e fala que, que o culpado somos nós. Né? É isso. É, é, eles é, descumprem a lei e falam isso. Né? Enfim, para concluir, que eu já falei muito, teve mesmo essa aprovação né, agora de 11% para 14%. É, é, ele... O, o governo fala que é por, por é, obrigatório, né, por conta da, da reforma da previdência. A gente entende que não. Nós apresentamos vários argumentos que não era necessário. A reforma da, da previdência fala que tinha que ser obrigado a apresentar que o instituto era é, é deficitário, que não é o nosso caso. O nosso instituto não é deficitário, né? Então, mas enfim, ele foi apresentou esse projeto de lei de aumento de 11% para 14% no período da pandemia, fez audiência pública em pandemia, onde a, a categoria não pôde se mobilizar, foi toda uma armação organizada, orquestrada pela base do governo. Você está me vendo? Oi? Pô, deu um pequeno é, porque, corte, é. mas já vou... Então, e aí... É... Você estava falando que a categoria uh, não tinha como se mobilizar é, por conta então, não da não pandemia. como né? se organizar. Mesmo assim, eles foram apresentar esse projeto de lei. É, e aí, a categoria não pôde par participar desse processo, dessa, dessa discussão. E ele aprovou esse aumento né, da, da alíquota. Ele soltou uma, uma nota, né, o governo, né, a presidência do campo, breve, o Marionaldo, por várias vezes ele fez isso, soltou uma notas aí, dizendo que eles eram obrigados por força da, né, da reforma da Previdência, só que assim, o governo municipal, o, o Jonas Donizete, ele é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, né, o Marionaldo saiu daqui de Campinas, né, garanto que não foi com recursos próprios, mas enfim, né, não posso afirmar porque eu não vi a compra do bilhete, né? mas enfim, de nós né, supo, supomos né, que foi com gastos nossos aqui, dos recursos da prefeitura, foi até a Brasília, mas de audiência pública, e ele, tem isso na internet, qualquer um pode acessar, tem aqui na internet, ele falou várias vezes que ele era favorável à reforma da previdência, que tinha que fazer nos municípios a reforma da previdência, ele defendeu, um projeto que ele defendeu, agora ele vem falar que ele foi obrigado a fazer isso, enfim, e para terminar, Adriano que eu sei que já estourou, eu só queria falar um pouquinho, muito rápido, sobre a, o decreto municipal é, 20.941, que foi editado agora, no dia 29 de julho, e, mas está publicado no Diário Oficial do Município, no dia 30 de julho, na página 1 e 2. Esse decreto municipal, ele afirma que ele está baseado na Lei Complementar 173 do Governo Federal, aquela lei do governo Bolsonaro que ele apresentou para socorrer os estados e municípios. Aquela lei foi um assim, palco de muita, de muita é, polêmica, né? é, porque vários deputados votaram favorável, nós nos posicionamos contra a nossa deputada federal, né? que a gente, é, do mesmo grupo político, me honrou muito porque ela votou contra essa lei, porque o Bolsonaro falou assim, que só ia socorrer os estados e municípios se não desse aumento de salário para servidor público até 31 de dezembro de 2021, ele fala isso. E ali, os deputados, alguns deputados falaram que iam votar naquela lei porque ele ia deixar de fora, desse veto, ia deixar de fora os trabalhadores da saúde que estavam atuando na frente né, da pandemia. Só que nós não tínhamos essa garantia a Natália Bonavides foi uma que votou contra nessa lei, foi lá para o Senado, eles também foram nessa conversa mole, e o que aconteceu? Quando voltou para o governo federal, bo, o Bolsonaro vetou, pode estar tá trabalhando na pandemia, pode estar tá morrendo, não tem aumento de salário, não tem nada, falou isso. Bom, aí o que, que o Jonas fez? Aí o Jonas foi e decretou, fez um decreto municipal, número 2941, que veda também né, é, os salários, o aumento do salário, campanha salarial, até 31 de 12 de, de 2021. Mas tem um detalhe, que é muito sério. No parágrafo 4 e no item 3º desse, desse decreto, ele fala que está vedado também, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, só não está vedado esse tempo, para computo é, quando você for fazer a contagem da aposentadoria, mas do resto, se você tiver, for, for ter que receber nesse período sexta parte, licença-prêmio, tudo você perde. Bom, aí é, o que acontece? Primeiro que a lei federal não fala isso, a gente tem vários pareceres né, de tribunais de conta, inclusive decisões judiciais, que não falam sobre isso. Porque licença-prêmio, sexta parte, são verbas que o servidor já adquiriu, antes, né? e porque ela, ela, ela faz parte de um estatuto do servidor público, que é um estatuto é, que foi organizado, votado por uma lei complementar, e um decreto municipal não pode derrubar isso, entendeu? Então o Jonas não pode, numa canetada, ele, ele acha que ele pode, ele acha que ele é Deus porque ele faz o que ele quer nessa cidade, né? mas ele não pode fazer isso no, no, numa canetada, derrubar um direito de, de servidor que foi anteriormente, conquistado. A outra coisa, licença-prêmio, sexta parte, é, e a qualquer outra licença-prêmio, sexta parte, quinquênio, né, os anuênios, quinquênios, são verbas que têm que estar discriminadas no orçamento anterior. Então, o servidor já adquiriu e ela já está apontada no orçamento. Então, assim, não tem como, isso já tem que estar no planejamento orçamentário do município, né? Então, assim, não tem como ele, ele fazer, ele de uma hora para outra ele retira esse esse benefício e isso é um direito que já está garantido não é um decreto que pode desmontar isso e aí é, tiveram associações sindicatos que entraram com ações já e, com, e já tiveram pareceres judiciais dizendo isso nem né? isso que eu estou falando foi foi os, os juízes que falaram então assim não tem o cabimento e aí o que o, o que acontece no nosso caso aqui de servidores públicos. A gente já está num, num processo, num, num processo histórico é de 5, 4 anos. Gente, eu posso falar com toda tranquilidade, tá? Jonas é o pior prefeito que essa cidade teve. Ele desmontou todo o serviço público, né? E, a, e, e para o servidor também. É o pior prefeito. Nós não temos campanhas salariais há anos. As campanhas salariais que a gente tem são campanhas salariais pífias. Direitos que nós conquistamos lá, traz a gente já, nós estamos perdendo assim, ó todos os dias então, nós não temos a única coisa que o servidor tem é quando ele faz o quinquênio, quando ele tira a licença prêmio quando ele, né, aceita a parte, quando ele são essas verbas que ele tem para poder compensar que não compensa, né, mas um pouquinho só, agora além da gente não ter mais campanha salarial os trabalhadores que estão atuando na pandemia né, a situação dos Trabalhadores da saúde é seríssima aqui em Campinas. Campinas está tendo muita morte de profissional da saúde atendendo a Covid, a pandemia, né? É, e ainda com o aumento da nossa previdência de 11% para 14%, a gente também não vai ter isso. Então, assim, isso é um absurdo, né? E para terminar mesmo, que eu já extrapolei qualquer teto aí, é, veja... Servidor público hoje, Campinas, na sua ampla maioria, é educação e saúde, né? No Poder Judiciário tem lá os altos salários, tem, alguns no, no Legislativo tem, mas servidor público municipal é aqueles que estão atendendo as pontas, né? são mulheres que amplamente estão na saúde, na educação, mães solos, né? Não são altos salários, não são altos salários. E, e, e é isso, você coloca nessa, nessa condição também de precariedade esse, esse setor. E justamente para quê que eles fazem isso? né? Para desmontar. Então, é o, é o movimento clássico que a gente chama, né? Desmonta, precariza, para depois falar que serviço público não presta, né? e para justificar aí a privatização, a terceirização. Teve um ano, né? o Adriano lembra disso, que a gente fez muita luta contra um projeto de lei que era as PPPs aí que queriam instituir. Aqui em Campinas a gente fez um levante, que a gente conseguiu barrar, mas eles tentam a todo momento fazer isso. A lei de responsabilidade fiscal é isso, né? é, essa lei 173 é isso, e, e nesse período da pandemia, eles vão precarizar ainda mais né? para poder justificar é, esse desmonte do Estado, desmonte das políticas públicas, e o servidor público está nesse bolo. Né? Então, eu quero agradecer muito a esse espaço, Adriano. Desculpa de ter falado tanto, mas é tanta coisa. E eu deixei de falar um monte de coisa. <risos> Sem som. Imagina, foi bem legal. Eu acho que deu para informar bem o pessoal da categoria. Eu vi que tem vários servidores, várias servidoras acompanhando essa nossa roda. E foi muito legal, acho que valeu muito a pena. Deu para matar a saudade dessa, dessa posição aqui que eu ocupei durante alguns anos da minha vida, né? E, mas depois passei o bastão para você. E foi legal tá, tá matando a saudade. Legal conhecer um, um pouco melhor a sua história, uma, uma parte dela, eu vivenciei com você, né? Depois, ali, 2000, 2001 para cá, a gente fez muita luta junto mas a sua história antes disso, nem, nem, eu não conhecia com, com detalhes que você passou aqui hoje, né? Então, muito legal saber e, e conhecer, e a gente se identifica muito, tem tudo a ver, que é a história das pessoas que vivem na periferia, história de, de tantas mulheres negras, né? Tantas que te acompanham e que estão acompanhando essa live aqui hoje, que comentaram aí na nossa caixa de comentários, né? E, enfim, foi muito legal, viu, Guida? O nosso tempo já está completamente estourado e eu também não quero ficar segurando as pessoas porque eu sei que tem vários aqui que querem assistir a live do Haddad com Silvio Almeida, né? Inclusive, a gente vai assistir também, né, Guida? <risos> então, a gente vai encerrar esse, esse bate-papo aqui de hoje que foi muito legal e foi deu para matar a saudade, conhecer um pouco melhor a história da Guida, e deu para saber um pouco mais sobre as lutas, tanto das monitoras, quanto as lutas no Camprévia, as lutas sindicais de um modo geral, né? Embora a gente tenha hoje uma diretoria pelega dirigindo o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, uma diretoria vinculada ao partido do prefeito e, e que não faz luta contra o prefeito... E, e, inclusive, o Mário que foi secretário de RH e depois foi, é, passou a ser o dirigente do CAMPREV e que fez toda essa defesa da reforma da Previdência, saiu também desse mesmo ninho, né, da, da direção do Sindicato do, dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Mas hoje, como vocês puderam acompanhar aqui com a gente, apesar dessa diretoria pelega, tem gente fazendo luta na oposição sindical, né? Então, a gente fica muito feliz, Guida, que você tenha ocupado esse papel aí nos últimos anos, junto com tantas outras, né? A, a Adriana, a Amélia, que está acompanhando essa roda aqui hoje, e tantas outras companheiras, e, e alguns companheiros também, entre os quais eu, eu me incluo, mas eu sou a sua base social, né? Você que é minha dirigente sindical. <risos> Legal, Guida, valeu, te agradeço pelo, pelo bate-papo e fica aqui um beijão para todos e para todas. A roda do CCV sempre às segundas-feiras, a partir das 19 horas. semana que vem, a gente está de volta aqui com mais uma roda, tá bom? Agradecer a Fabi e a William, que estão nos bastidores aí, ajudando essa roda a acontecer também, tá legal? É isso, valeu, Guida, boa noite. Boa noite, gente, até quarta-feira, tá? Até Vai, mais. Então, eu estou aqui de Quarteira volta. Estarei te assistindo. Falou, Vai, tchau. tchau. Valeu.